Confessa, você ama assistir uma série, assistir um filme, maratonar na Netflix no final de semana. Confessa, ti piace tanto seguir as séries TV, guardar os filmes, estar su Netflix todo o fim de semana, é vero? Bem, e se eu te mostrar neste vídeo um modo de você unir o útil ao agradável, ou seja, o estudo da língua italiana com o prazer de assistir filmes e séries. E se ti mostro in questo vídeo um modo de unir l'utile al dilettevole, cioè lo studio della língua italiana, al piacere de guardare film e serie tv. Ti piacerebbe? Allora rimani qui e non ti dimenticare, lascia un bel mi piace, deixa un like aí neste video, si al canale, compartilhi, iscriviti e condividi questo video perché è davvero molto interessante. <messizia> Os requisitos para che esse metodo possa funzionare è você ter una assinatura Netflix e ter eh, o Google Chrome instalado como browser no seu computador. Os requisitos para que este modo, este método de estudo possa funcionar é ter um abonamento a Netflix e eh, instalar o Google Chrome como browser no seu computador ou dispositivo. Ok, então você vai aqui, olha só, e procura no Google, cerca no Google é Agora, deve cercare su Google Chrome Web Store Chrome Web Store, que aparece questa página Você vai procurar Chrome Web Store e vai aparecer essa página aqui para você E aqui, nel, cerca nello Store, na caixinha aqui de procura Você vai procurar uh, Language Learning with Netflix Olha aqui Language Learning with Netflix Aí você vai aqui nesse primeiro E vai aparecer este, é este o ícone aqui Essa é uma extensão que vai aparecer Aqui em cima da barrinha do seu browser Uma volta instalado Que aparecerá com a sopra, com este símbolo Assim você vai no Netflix catálogo Aí é così, vai seu so Netflix catálogo que aparecerá esta schermata e assim vai aparecer essa tela aqui para vocês. Aí você vai preencher com seus, né, com suas preferências. Language study, English, Italian, é, a, a língua que você estuda, a língua que tu studi e il uh, la, uh, la nazione, país paese em cui ti trovi, em cui há o abonamento Netflix e onde você tem, de onde você vai assistir, qual que é o, o seu, a sua assinatura Netflix, e se você estiver no Brasil, você coloca Brasile. E aí aparece, olha só o que apareceu aqui, que foram encontrados 15 títulos de filmes italianos que você pode assistir aí, olha só, aqui nós temos Suburra, Baby, happy as eu, eu não sei porque que eles deixaram, não sei se tem alguma preferência aqui nessa página que troque a língua aqui, que foi meio que traduzido para o inglês, enfim. Mas são filmes italianos, Roma Skin, First Team, Juventus. <risos> pois nós temos, olha esse aqui eles não traduziram, benvenuto presidente, la Coppia dei Campioni. olha só, que eles fizeram um joguinho de palavras, porque la Coppa dei Campioni, la Coppa sem o i, é a Champions League, a Liga dos Campeões, né? La Copa dei Campeões. E aqui eles fizeram La Cópia. La Cópia é o casal dos campeões. É Natália 5 Stelle, provavelmente é o título original. Enfim, são filmes aqui. Uh, filmes e. Olha, isso daqui é um stand-up. Parece. Pelo que parece, eu não conheço essa pessoa. Então, esses aqui são os filmes que você encontra em italiano. Aí, você vai aqui, clica nesse botão de para assistir na Netflix. Per guardar isso Netflix e vai te encaminhar. Olha aqui. Ele já vai te encaminhar para o filme. E aqui você tem todas as preferências. Veja bem. Essa daqui é a tela normal da Netflix que, apre, que aparece para você. Inclusive, você tem aqui a opção de ligar ou desligar essa extensão, né, esse serviço. Então, esta é a schermata que aparece sempre, eh, a esquermata típica de eh, Netflix. E aqui há a opção de acender ou suspender esta extensão. Aí ah, você tem outras opções, você tem essa daqui que é a pausa automática, Então, olha só, aqui você tem a pausa automática, que você pode deixar ligada Som ou não. desligada. Você tem essas opções, aí delle opzioni, em cui pode uh, impostare le tue preferenze. Você pode uh, colocar aqui as suas preferências, configurar as suas preferências. Então, você vai ter aqui e tasti rapidi, língua de tradução né? Você, é importante você colocar a língua de tradução, eu vou mostrar por quê. Daqui a pouquinho, peraí. Aí, depois, a velo é, você pode escolher também a velocidade de reprodução. Poi scegliere a velocidade de reprodução. Se você quer bem lento, ou normal, ou um pouquinho mais rápido. Você lavou a lenta, normale ou um pouco veloce, più rápida. Pois chiude questa finestra com le impostazioni. E você tem essa opção aqui em cima, olha só em cui pode abrir ou fechar a vista vert eh, vertical, é, aqui vai aparecer para vocês todas as falas do filme. É muito interessante, inclusive você pode repetir. Olha só, se você clicar aqui, você vai conseguir ouvir novamente. que carta Ah, quem falta La a I più recenti sono l'Odissea, la Costituzione e i tre metri sopra il cielo. cielo Cosa tagliate ancora? La biblioteca, chiude Sta tá vendo? Aqui ele pare automaticamente perché sta qui a pausa oh, automatica mio. Sono i della regione E andare a parlare in regione? Essas pausas servem muito se você estiver realmente naquele seu momento de estudo. Caso não queira, é só você tirar aqui a pausa automática. E mesmo assim você tem a possibilidade de pausar quando você quer. Basta apertar ali o tasto, o tasto, el tasto el pulsante, o pulsante, a tecla, a tecla para parar. Se eu vou, quiser voltar, não entendi direito a frase, quero voltar. Aí eu volto, aí eu volto ali, ó, volto. E é muito interessante também repetir. Você ouviu? Olha aí, tá vendo? Você ouve e repete. É importante repetir em voz alta, porque às vezes a gente acha que sabe, né? Porque mentalmente a gente sabe, a gente entende, mas repetindo em voz alta vai nos ajudar é, a, a, a nos comunicar efetivamente naquela língua. Olha só. e andar como chiude? Sono i tagli della regione. Vediamo. Como chiude? Sono i tagli della regione. E andare Se tiver alguma frase ou palavra, né, naquela frase que você acha importante, que você quer se lembrar, que você quer gravar no seu app de memorização, por exemplo, agora que você está estudando, você aperta essa estrelinha aqui e quando você salvar com a estrelinha ele vai ficar aqui ele vai diretamente para elementi salvati se ti vai di de rivedere dopo quelle cose importante eh, que vuoi estudar dopo que magari hai paura de dimenticare tu clica sulla stellina e quello vai diretamente a elementi salvati e anche questa opção aqui, tem essa opção também. Nas configurações, você pode decidir se você quer que apareça ou não a tradução. Eu aconselho a não deixar a tradução. Até porque, quando você passa com o mouse aqui em cima de cada fala, você olha ali do lado esquerdo, você vê a tradução ali. Não esqueçare. Não esqueçare, não esqueçare. Aí você já lembra da aula, lembra que o CHE, CHI no italiano tem esse som, né, de que, de que, mas tem um S na frente então fica esque, SQE, scherzare, scherzare o Z explosivo, scherzare não é scherzare, ah, scherzare ai, deixa eu ver se é assim mesmo não scherzare oh, não scherzare eu disse bem, deixa eu ver não scherzare, não scherzare não esquiar. E qual notícia? Obrute notícias. sono alguns E qual é a notícia? É isso. Espero que você tenha gostado dessa dica e não se esqueça de me seguir não só no YouTube como no Instagram, no Facebook. Só procurar por Itália com Ana Paula que você me encontra. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.